Pessoal, eu tô passando com a Madalena aqui Indo na casa de um amigo meu muito querido E de repente a Madalena viu Ou se não me foge a memória, a minha netinha viu Essa beleza aqui, ó um vento aqui, Tô tentando segurar a câmera da melhor maneira que eu posso. Olha o olho, está de olho em alguma coisa. Deixa eu dar uma saída daqui, espera aí. Agora sim, agora eu consegui um, um ângulo bom, tomara que ele não voe, né? Mas é muito bonito, não é não? Pelo que eu tô vendo ali, quando ele pega, ele pega pra valer. Se alguém conhecer essa qualidade, por favor, eu peço que deixe nos comentários. Que eu me lembre, gente, é a primeira vez que eu vejo um desse. Tá ali, cuidando, mas cuidando mesmo. Olha que bonito. Que quando ele pega um... um um animal vocês sabem que ele não solta enquanto ele não, não mata, né? E aquele ali deve pegar coelho e coelho grande, viu? Essa região que eu tô aqui, eu já vi coelho da gente caçar na espingarda. Isso faz muitos anos atrás. Hoje a gente não caça mais. Mas aqui é tudo colheita de café, né? Então tinha muito aqui no passado, nas, nas plantações de feijão na verdade. Muito bonito. E esse gavião, a eu não sei o que eu poderia falar, é muito bonito. Aí só. E pra vocês terem uma noção, ó, tudo café, ali, aqui também café tudo que vocês virem pra lá é café ali mesmo tem uma fazenda dá pra você ver que tem até o torrador aqueles barracões lá em cima ó, depósito de café ó. pena que o dia hoje não está tão bom pra gravar por conta dessa névoa mesclado que, de de fumaça de fogo que o pessoal colocou na beira da estrada e o tempo de Seco, né? Isso aqui é café, ó. Tudo café. Ó, pessoal, eu tô aqui na casa do Mambaquião e de repente ele me mostrou aqui nesse poste que ele colocou uma lâmpada ali essas cigarras aqui, ó. Agora é tempo de muita, né, Mambaquião? É tempo dela. E eu vou subindo aqui devagarzinho para vocês verem. Elas quando estão cantando parece motor ligado. Como o tempo tá um pouco fechado para chuva. Aqui ó, tem mais duas aqui. Elas estão quietinhas aqui, não estão cantando. Mais outra aqui ó. Vou encostar mais aqui a imagem para vocês verem. Olha o tamanho disso. Vou abrir um pouquinho aqui. Tem mais outra ali ó. tá como ela tá do lado do... Do tempo claro eu vou deixar. E, e, e interessante que não é só aqui que tem não, quer ver? Deixa eu descer aqui para vocês verem mais uma ali. Ali tem mais outra. Mas eu vou mostrar outra coisa ali, quer ver? É naquele poste lá, ó. Vou começar ali embaixo para vocês verem uma coisa, ó. tá vendo lá? uma por que elas ficam ali geralmente... Ela gosta de calor, né? Oh, a, a ciência fala que ela fica assim, no lugar exposto. Diz que isso é os machos que cantam pra atrair a fêmea, pra é arrumar namorada. Entendi. Eu creio que é, porque isso aí vira uma cantarola na boca da noite agora. Ah, então vai. Olha lá, tem bastante lá. lá. Qualquer isso? Fala que a fêmea não canta, que canta só os machos. Aqui tá minha netinha, pegando o capim. Ferra capim, filha. Força. Aí, agora dá. Meu. Dá pro bichinho? Ah. Olha lá o que ela tá fazendo, ó. Opa! Agora já que eu na orelha, o celular novo, eu tô apagando que nem vaca na oito. É o tal do pinote. É. Olha lá o pinote. Não, não, tá na mão do, do Miguel. Tá pegando mais, filha? Tomei igual a caipira, tô com medo. Aí, leva lá. Uhum. Leva lá, meu bem, leva lá para ela. Pro, pro pinote, leva. Já tá em casa? Tá, né? Já tá em casa. Não encosta mais para é. ela. Tá com medo? Não precisa ter medo não, meu bem. Opa, tem Uma, uma forte lá. ali, vamos ver quem que é. Ah, tá lá embaixo. Na Deixa eu passar de por aqui. Olha lá, ó. Chegou aqui em casa o Quem foi que disse? Tava... mo? Uai, eu já tava indo embora, eu tinha subido lá pro senhor. Deixa eu pegar a minha é. netinha lá. Vai lá, dá lá pra ela, filha. Aí, Aí depois chegou o Monsísio, que é a Lena chegou. Ai, que belezinha, ficou. ó. Foi. Foi eu, o, o Eco, que coisa, essa menina cinâmica, cara, era da cidade. Morria de medo de animal, agora tá aqui, dengando. De Você coitou, meu bem, mas não quer dizer nada não, capim corta mesmo. Capim corta mesmo. Ela quer mais, filha. Ela quer mais, a irmãzinha dela chegando lá. Leva lá. Isso é bom, na roça é uma verdadeira bênção de Deus, né? Opa, tem um tico-tico ali. tico-tico tá comendo. Olha a sombinha que ele faz para comer, ó. Olha o tico-tico, que belezinha. Ó. Aí tu vai na carca mesmo, rapaz. Opa, voa. Esse é o pinote. Porque quando toca na anca dele dá um pinote, dá um pulinho. E tá aqui sendo alimentado pela menina, por minha neta lá. Bonitinho, viu? Olha que belezinha. um tempo assim fechado, pessoal, dá uma olhada naquilo lá. Olha que tempo mais estranho. Eu penso que quem tem problema de rinite, essas coisas, deve sofrer muito na época dessa. Onde eu vou? Quer comida mesmo. Ela vai lá, ele foi junto, ó. Viu? Pessoal, uma vez eu comentei a respeito de essa planta aqui e eu falei que eu tinha um amigo que sabia o nome dela. Esse amigo meu hoje eu estou aqui na casa dele. É esse de chapéu aqui que é o irmão Baquião. Mambaquião, as pessoas falam que aquela planta ali, ó, aquela lá, ó, é jurubeba. Aí um dia eu achei que fosse jurubeba, e o senhor falou para mim que não era, não é isso? Isso, não é. Qual que é o nome dela? Capoeira branca. Capoeira branca. Aí, ó. Foi com ele que eu aprendi que era capoeira branca. Aí, irmão, eu falando que não era, o pessoal falou, ah, mas é sim, o fruto é igual. Eu falei, não, não é. Eu tenho um amigo meu lá em Minas que fala que não é. Não tem a capoeira branca. Capoeira branca, é a frutinha a mesma coisa, o mesmo tamanho. Mas a jurubeba é da cor do ramo de cima. Daquela cor ali? Aquele ramo da, lá da, da, da folha escura. Ah, sim. Que parece. E o um... é, é, foi é capoeira branca também. Sim. Aquela lá é capoeira branca, por causa daquilo, ó. Se ela tiver uma moita só dela, se eu de longe, ela parece branca. Branquiçada da folha dela. Entendi. Por isso que ela é chamada capoeira branca. E conforme é... ela vai ficando mais velha, a folha dela vai é ficando cinza. Hum, então é. não tem nada a ver com a família da Jurubeba mesmo. Né? Não tem, não, não, não, não dá nem para comer dela. E aqui Jurubeba o senhor não tem aqui por perto? Ah, Jurubeba nesse fundo aqui tem? Tem. Eu lembro quando eu Como vim é? aqui, Madalena, ó. Ficou bom? né? É, Ali, ó. Aquele pezinho Como de jatobá, é bem pequenininho, você lembra? É é mais lembra bem. daquela moitinha de bambu que era bem miudinha? Não hum, lembro. Não lembra? lembra? Era, era pequena. Ah, e, ele aqui, se... é, e ali tinha uma casa, gente, de adobe, ó. Uma casa que nós. A primeira vez que eu vim aqui, nós, nós posamos naquela casa, deu uma chuva, mais uma chuva, pensa numa chuva, mas foi tão gostoso. Era de Adobe. Aqui, ó. Beleza, né? Olha que coisa mais linda. Olha só, que cor linda. ó Um tom avermelhado. Ali. Que que não? Essa aqui é a mãe de, do, do Pinote, não? Essa aqui é a avó. É a avó? Essa aqui é a avó. A mãe é aquela. Qual que é a qualidade, essa qualidade aí, irmão? Girolanda. Girolanda? Giro é, sou é Girolanda. Você tá conhecendo, né, Madalena? Tá melhor do que eu, hein? A mãe do de... Zé é linda, hein? A mãe do Dzerrinho é a outra que tá chegando ali, Deixa eu, deixa eu ver a mãe dele lá. Passar aqui por perto. É aquela que eu vi, as agora que filmei, né? Aquela lá, né? É, aquela lá já é criada aqui, ó. É filha dessa. Uma vez eu e o irmão Baquião saímos atrás de uma vaca que fugiu. E ela saiu dali debaixo de um lago ali e cortou quantos mata-burro que ela passou, irmão Baquião? Você lembra? Foi essa vaca aqui, ó. Foi essa aqui? Eu... Que... Foi essa aqui? Essa aqui. Gente, então foi essa aqui, ó. Essa vaca fugiu daqui, tá com aquela bezerra lá na barriga. Foi criar três quilômetros daqui. Meu Deus. Lá na casa do, do, do, do Binho, o vizinho nosso aqui, ó. É, e eu procurei ela, mas não achou. Eu tava lá em Alvê, internado. Os meninos ligaram pra mim que acharam ela ali no Binho. O bezerrinho já tinha caído no chão. Já e tinha nascido. Foi lá. Aí o senhor foi lá com o trator, a plataforma e o mais Morro viu. Pôs a bezerrinha na plataforma, a vaca veio atrás. Ah, dá quantos quilômetros da daqui? Lá? Três quilômetros? Dois quilômetros? Três quilômetros. Gente, daqui lá. é o seguinte: ali tem um lago. Eu vou mostrar aqui o lago para vocês. Aquele lago lá, ó. E o Mobaquião tinha. Ela tava lá embaixo, naquele lago, né, Mobaquião? Ela roubou lá e saiu pra cima. Ela saiu foi. e foi embora, né? É, caiu no mundo. <risos> foi embora. Caiu no mundo, foi embora. Então, olha só, então ela saiu com aquela, com aquela lá na, na barriga. Com Aquela lá na barriga. <risos> que bichinho. É. E lá vai, né, procurando a vaca, seguindo o rastro dela, você lembra? Depois daquela bezerra lá, que que chegou no vaca. Ela criou um e perdeu. Ah, foi? É, o outro bezerro depois daquela vaca que perdeu. Ah, tá. E ela tá dando leite, mas sem bezerro. Interessante. E a filha tá. dela tá já trouxe netinho pra ela. Ah, entendi. Criadas. Então seria a segunda cria dela. Uhum. Eu sei que só ficava só o rastro oh, lá. E lá vida. vai procurando, procurando pelo rastro, né? Mas já é sarou. E ela passa em cima, de, passou nos mataburros tudinho e foi embora. Saiu, pegou a estrada e foi igual jeito. Foi <risos> Meu pai, a natureza tem umas coisas também que eu, não, vou eu falar Não, eu não achava, eu fui no meio que <risos> Entrou nos cafés e foi embora. Os café é tudo emendado aqui, não tem cerca direito. Pois é, bichinho, no fim você voltou. Veio a cria junto é. e tu... A cria já é mãe, né? Já é mãe. Ó. E ali tem uma casa, pessoal. Eu agora eu não vou poder fazer isso, mas... E outra vez eu quero fazer. Ali tem uma casa onde morava um filho dele, chamado Silvio, que Deus agora deu uma casa muito boa para eles ali em cima. Essa casa que eu estou mostrando, morava o filho dele, o Silvio. Aquela capelinha não tinha, né, irmão Baquão, quando eu vim não, aqui? Não, tinha não, foi meu primo que construiu. Da última vez que eu vim, não tinha aquela capelinha. E aquele secador de, de café lá, é aquele que antigo que foi coberto, irmão? Ou, ou não? Ou é um, um secador de café novo? Tem dois, um secador novo. E o, aí o rapaz fez outro barracão. Ah, então é, é isso. Mudou muito a estrutura ali. Ali tem uma casa centenária. Quantos é. anos tem aquela casa, mais ou menos? Uai, se é de 80, a saindo. Né? Ela não é mais nova que essa aqui, ela é mais velha. E essa casa que eu desmanchei que tinha, se tivesse em pé, tinha mais de 80. Essa daqui, né? É. Ali onde eu falei que é de adobe. É, aquela casa, se você puxar ela ali, ó. Eu vou mostrar para vocês ali que aqui o ângulo que eu estou, não dá para mostrar. Mas eu até um dia eu brinquei, né irmão, que nós podia é, juntar e fazer um... uma fazenda para o pessoal vir descansar, como se fosse um spa. É, e é. onde servia comida e tudo, que ela é centenária, né? Centenária. Essa casa eu queria que já não isso aí, eu tô chegando perto. Vou mostrar para vocês. Daqui vocês têm uma noção, que é aquela casa lá, ó. Aquela lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis janelas. Cada janela é um quarto, não é isso? Isso. Ela, então, e ali hoje fica quem? O pessoal que vem colher café fica lá, não? Não, só o dono que vem aí fim de semana. Ele reformou para ele, pelo é, gosto dele, né? Só para ele. Olha ah lá, pessoal. E, e fica aqui. E fim de semana. Não é todo fim de semana que eles vêm. Não. E mudou muito ali, né? Da vez que eu vim aqui, não tinha aquelas mudou, árvores mudou lá. tudo, mudou. Aquela frente lá não tinha. Essa frente aqui é nova. Mas a casa em si é bem antiga. E do lado de lá tinha um bananal bom, né irmão? Não tem mais? Tinha, arrancou tudo também, fez terreiro de café, né? Ah, tô vendo o barranco do terreiro de café lá. Ali é um barranco do terreiro de café, a gente é onde era bananal, ó. Ali em cima é um terreiro de café. Tem umas bananinhas lá ainda, né? Pouca, tem, mas pô, tem. Ele enfiou elas no brejo. Entendi. Ele arrancou as bananeiras pra cima com o mato e empurrou pra mato. O é... mato, o brejo, ainda tem, elas não morrem, né? Não, não morre. Bananeira não acaba. Não acaba. E quando eu vim também aqui, eu tô lembrado desses dois pés de... Né, Madalena? É, é palmeira imperial ali, irmão Palmeira, é, é. Era miudinha, era... Pedi... É. Quando? Olha, tamanho que já estão. Duas e estão indo bem, né, irmão? Estão. Estão indo bem. Olha lá, nós plantamos um pé de pé ali, ó. Começou a da dar flor esse ano, né? pé de pé, bola aqui, barrando. Aqui, aqui no canto, aqui, né, ó. Isso é. aqui, né, ó. Nos meus planos, irmão, Sim. Então esse de cá iam lá, junto com aquela cerca lá de lá. quando de lá não saiu Daqui o começou a dar flor. Ah. Aí ela pra ser dois pé e duas palmeiras, Sim. bem na entrada aqui. Mas dá tempo ainda. Dá tempo ainda. E ela tem um pé é rosa? Rosa. Rosa, então, rapaz. Então as rosas tão bonitas, ela podou ela. Mas essa daí que você tava podando hoje, não? Era você que tava podando? Não, eu tava podando outras mudas. Ah. Olha pessoal, o irmão Baqueão tava falando sobre a capoeira branca. Agora que dá para ver certinho. Ó. Olha lá, eu vou puxar para vocês verem. Ela fica, vai ficando branca, tá vendo? Olha lá, você vê que ela é branca de longe, né irmão Baquão? É, vê que é de longe. Quando Olha ela veia, ficando, ela pega aquela cor. Quando tem só dela, fica uma capoeira branca. Aí ficou capoeira branca que a gente é, hoje... pensa que é jurubeba. É. E que de jurubeba não tem nada. E agora também tá me falando que tem uma árvore aqui, que isso aqui é um ouro. Que é essa daqui, ó. Olha o Brasil. Olha o Brasil, ó. Tem quantos anos esse pezinho aí, será? Ah, tá com seis anos mais ou menos. E você tinha uma, uma planta ali que eu lembro que dava umas bagas grandes? Dá umas bagas que quando ela estourava dava um caroço dentro branco? Ah, a castanha tá atrás dela. Ah, a castanha. Ah, tô vendo daqui. Tô vendo daqui. É, junto com a ameixa, né? Tô vendo daqui. Ah, agora eu vou mostrar. Aquele tronco lá que eu vou pegar, ó. Esse tronco aqui, ó. Castanho, fala castanha do Pará. Castanha do Pará. Realmente é ela mesmo. E aqui. A mexeira, né, irmão? Mas dá uma ameixa doce ali, hein? Dá. Ali dá uma ameixa doce, doce, doce. É a mexa japonesa ou anespera? É, É, uns fala também. Os dois são. Você tem lá pera? Ah, tá. Pé de pera? De cabo, é Jabuticaba o que tá faltando é água, né? Tá. Faltando é chuva. Mangueira. É, aquelas mangas dão umas mangas fora de série ali. É Ei, gente, que bom. Rever os amigos é sempre bom. tudo nós É, muito bom. Isso aqui na no, no, no época de chuva que tá bem. Na época de, de, de dezembro, dá umas mangas ali que dá gosto de ver, né? É? São pessoas que eu amo muito, que eu quero um bem muito grande, graças a Deus por isso. E Madalena se identifica muito com essa família como eu, né? Essa casa aqui não existia, gente. Eu tive o privilégio de ver essa casa antes deles mudarem. Hoje está acabadinha por dentro, agora eu vou dar uma boa reforma por fora. Não, mas eu não vou descer segurando na sua mão, porque eu tô gravando. É feito de pedra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. a outra que nasceu quando a mãe fugiu. Que bonita que ela é. Mas eu vou ali embaixo agora. Vamos ver se eu acho um pé de jurubeba ali. Aí embaixo corre uma aguinha ainda? Eu me lembro uma vez que eu vim aqui, nós fomos atravessar ali a aguinha, tinha uma cobra. A cobra estava na beira da água, quando ela nos viu, ah, já era. Fez o famoso tibum, desapareceu. Ô oh, gente, quem é que passou nisso aqui quando morava na roça, hein? hein irmão? Quem é que não passou num quebra-corpo desse aqui? Eu vou mostrar, ó. Ah? é, quem é que não passou aqui as netinhas ali, ó, olha, quem é que não fez isso, ó? Ah, quem é que não fez isso, Oh, meu Deus, que saudade ah, essa matinha aqui, né, no, logicamente não pode tocar nela, seria até uma covardia que corre uma guinha. na verdade aqui em cima, gente, ó, mais precisamente ali no alto tinha um belo de um lago, mas um lago muito, muito bonito. Aí um dia, devido a uma chuva muito, muito forte, estourou tudo e não, não fizeram mais nada depois daquele tempo. Vamos ver se nós achamos o pé de jurubeba aqui. Ah, uma aqui, irmão, ó. uma aqui, ó. Aí, ó. Eu acabei, eu acabei achando sem querer. Tem o maior aqui. Tem maior. Ah, Tem fruta. Aqui já tem fruta. Vou pegar só essa frutinha aqui, ó. Essa é jurubeba, mas eu vou, vou pegar o que o irmão tá mostrando lá, que é maior. Oh, princesa, não vai muito no meio do mato, não? Olha ah lá, essa aí é a jurubeba A diferença, né? Aí, a, a diferença da jurubeba Olha lá como é que está aquele galho? É, está cheio, é isso mesmo É Aí eu falei para a moça, falei, não, mas essa daí não é jurubeba Ele não, é jurubeba eu falei: não, não é Aí a folha é essa folha aqui, ó Para quem conhece do, do artigo já sabe Olha lá, as, os frutos, né? Ei, meu é, baquinho, elas foi elas muito elas bom. Foi muito bom nós ter descoberto esse pezinho pra gente tirar a dúvida, viu? Ainda falei pra, pra mulher, falei, o seu pé tá muito bonito, mas não é jurubéba. Falei, pelo amor de Deus, não vai pegar isso aí pra comer, né? Olha lá, gente, ele tá puxando lá quanto fruto tem ali, ó. Olha lá que beleza de fruto, ó. Esse aqui, para quem gosta de coisa amarga com saúde, é a jurubeba. gosta tá amargo, pode comer. É, eu gosto, hein? Eu gosto. Aqui depois não pode fazer carreta, não. Eu vou falar, ela, ela, ela e o limão faz ele sofrer, né? Tô brincando, eu, eu não posso. Você acostumou já? Sofre <risos> limão com casca e tudo, tudo isso, não. Pra quem tá acostumado, é né? uma beleza, mas pra nós que é. não tá acostumado com essas coisas ainda... Aí, ó. Pegou na sua perna? É, só. Pegando até não, não pode. Cuidado que é meu rodão aí, ó. Assim. essa daqui sim, essa é a juribela. Aí, ó. Essa aqui. Larga é mesmo. É. Furtina. Ela é bem. Ela é bem curtida, bem feitinha. É. Uma comidinha assim, hein? Ai, coisa boa. Essa aí é o frutinho. Remédio, remédio para estômago. É. No, no, na natureza a gente encontra de tudo, né? Uhum. Bom demais. Olha lá. Agora vocês viram. Juntamente comigo. Você quer comer uma, uma frutinha dessa, bem? É. Quer comer uma frutinha dessa? É. Hein? Você não quer não? quer nada, já foi caindo fora. É, irmãozinho, isso aqui lá, em até desse pé aqui, ó. ele que, quebrou ali, ó. E brotou lá. Hum, é, agora que eu tô vendo. Ele caiu pra cá, né? Já tem, pode colher, ó. É. Olha lá, mais daqui uns dias já dá um litrinho. Ah, é né? melhor, dá um, um, um tantinho é. melhor, né? Bom, oh, mais uma mais um apanhada aqui para vocês e para mim também. Fazia tempo que eu não via um pé de jurubeba assim. Porque lá em cidade onde a gente está atualmente não encontra. Na roça encontra bastante. E lá na minha chacrinha, irmão, eu quero colocar, viu? Lá eu quero plantar. ó oh, pessoal, ali tem um jacu. Mas ele vai me ver, é capaz dele levantar voo. Um galinhão que a gente fala aqui em Minas Gerais, né? Parar aqui para ele não levantar voo. Antigamente eles matavam ele para comer a carne. Já me viu, já. É, já levantou o voo, agora não vejo mais. Eu estou gravando o canto desse pássaro. Pelo que eu estou vendo, ele é pequeno. Está no meio dessas ramagens aqui, ó. Você se conhece o canto desse pássaro? Coloca para mim na no comentário, por favor. Parece que está me chamando, Madalena. É o é o é o